E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. Você já fez publicidade ads? Você já anunciou né, naquela forma paga de fazer anúncio dentro do Mercado Livre? Vou falar um pouquinho nos próximos minutos de como que tem sido a minha experiência com publicidade ads. Fica comigo aí. Bom, Anunciar, né? testar meios de publicidade, testar diversas formas de publicidade é o que a gente mais faz do lado de cá para poder entender e identificar, tá certo? Novas formas de trazer vendas, novas formas de trazer tráfego para dentro dos nossos anúncios e, consequentemente, conseguir vender mais e ganhar relevância. A gente tem testado né, o Publicidade Ads, mas antes de eu falar do Publicidade Ads, quase que eu me esqueço. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ó, ativa o sininho para você ficar sabendo das novidades. É importante que você se inscreva, dá o seu like aí se você gostar do vídeo, porque isso ajuda a gente a ter uma referência se o trabalho está sendo bom ou não. Tá certo? Falando de publicidade de ads, faz mais ou menos três meses que a gente tem testado de forma muito forte o publicidade de Ads do Mercado Livre. Eu já tive uma experiência negativa lá atrás com os pacotes muito grandes, mas da forma que eu tenho feito, que são formas, vamos dizer assim, aleatórias, sem precisar ser assessorado pelo nosso painel, lembrando que o meu painel aqui já está o painel novo, onde a gente consegue ter uma maior flexibilidade de valores né, para poder setar, a gente tem tido resultados interessantes, tá certo? Eu não estou me apegando muito à questão de ROI positivo, e sim eu tô pensando em ganhar relevância e o meu anúncio ficar relevante, tá certo? Porque eu não acredito que a gente vai conseguir fazer um ROI muito positivo, né? que seria um retorno sobre investimento. Por exemplo, ah, coloquei 100 reais lá, se eu for analisar o meu lucro, o meu lucro foi porra, gigantesco, vamos falar assim, vai, foi de mil reais, Beleza, você ficou extremamente positivo, acelera o bambu que você achou o produto. Como eu ainda não sou fabricante dos meus produtos, eu não tenho uma margem tão grande aí pra a gente ficar brincando entre nesse retorno. Só que mais uma vez, depois que é, é o mesmo motivo que eu faço Facebook Ads para marketplace, depois que o anúncio começa a performar, você consegue desacelerar a publicidade paga naquele anúncio específico e você volta essa verba para outro anúncio e deixa o Mercado Livre fazer o trabalho dele depois e fazer vender. Então, sim, tá certo? Eu tenho tido resultados interessantes, mesmo em contas novas, tá? Eu acredito que foi até mais interessante em contas novas aí a aceleração de alguns anúncios. A gente fez teste em duas contas zeradas aí, com situações diferentes. Ao mesmo tempo, eu testei deixar os 800 reais por dia e, na verdade... É, ele não conseguiu gastar os 800 reais por dia, porque o Mercado Livre depende do resultado de busca. Então, se você está colocando anúncios que não tem tanta busca, ele não vai conseguir te expor muito, consequentemente, você não vai ter muito clique e ele não vai conseguir consumir o dinheiro. Então, quando a gente colocou 800 reais, a gente conseguiu gastar 218 reais, mais ou menos, no dia que a gente fez esse teste, tá certo? Quando você inicia os seus anúncios ou a sua conta é muito nova. A gente identificou que lá para a trigésima venda da conta, eles começam a liberar para que a sua conta tenha o Publicidade Ads Ativo já entregando. Porque ele vai te avisando agora no painel, né? Se está entregando, se não está, por que, que não está entregando? Então, depois da trigésima venda, mais ou menos, foi a hora que a gente notou que começou a entregar. Não tem uma regra ali, não está escrito isso em lugar nenhum. Então, não sei se tem a ver com o ticket médio, com o dinheiro que você já movimentou. Eu realmente não sei te falar... Qual que seria a regra específica para essa situação? Mas a gente notou que ele começou a entregar e aí ele tocou o barco. Você começa com R$ por dia, meio como um limite ali, né? Então você pode colocar R$ 65 reais por dia como mínimo na, na tabela nova, né? No painel novo. Eu coloquei R$ e deixei rodando e muito pouco tempo eu já estava conseguindo colocar R$ 800, reais, tá certo? Então isso também teve uma importância muito grande quando a gente diz de conta nova. Na outra conta como a gente já tinha histórico, já tinha desculpa, um histórico de venda, então esse, isso eu não tive problema, então a gente já conseguiu performar e testar. Outra coisa informação importante, tá? Quando a gente pega a média do e-commerce, a média do Mercado Livre às vezes é mais alta em alguns anúncios, eu tenho um anúncio aí com 14% de conversão, né? A média do e-commerce é de 1%. Se você selecionar uma quantidade de anúncio muito grande para uma quantidade de orçamento muito pequena, ele não consegue entregar tá? quantidade de visita suficiente para você ter venda nos anúncios. E aí pode ser que você tenha a sensação de que você não está recebendo venda, de que aquilo não está funcionando. Tá bom? Então dá uma setada e uma balanceada nessa questão. Então hoje o, o Publicidade Ads no Mercado Livre, ele dá diversos, anu, diversos avisos, tá certo? quando o assunto se trata da entrega. E aí ele diz, se ele está entregando, por que, que ele não está entregando, qual, por que, que aquele anúncio não está sendo entregue? E ao mesmo tempo ele te diz quais vendas diretas e indiretas foram geradas. E aí você começa a entender que talvez anúncios que estão na indireta poderiam ser anúncios que estivessem sendo anunciados. Então você começa a fazer uma alteração na sua estratégia. Deixa aí para mim como é que tem sido a sua experiência com publicidade e ads no Mercado Livre, depois eu vou falar sobre outros marketplaces. mas... Eu tenho testado, tenho validado e tem sido legal para buscar posicionamento e relevância. Tá certo? Então deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Vamos para cima, um grande abraço.